O que falei é. a Julius e mais um vídeo estamos aqui no Fortnite junto com o meu irmão meu, a animação tá lá no máximo viu aí aí a gente vai estar tá jogando um duplo aqui né pra vocês e a gente já tá jogando a gente já vai estar, tá, tipo, a gente tá fazendo jogo novo, jogo, novos jogos aqui do canal. E caso vocês queiram o Minecraft, etc de vídeo, a gente, vocês deixa aqui na descrição do vídeo, deixa um like, tá bom? Agora a gente vai começar a partida. Então, pessoal, a gente vai estar tá fazendo sorteio de Robux. Vai ser 10 sorteio de 550 Robux, vai ter 500 Robux no sorteio. Mas vai ser, vai, cada vai ter 10 pessoas sorteadas e vai ter e 10 pessoas sorteadas, as 10 pessoas sorteadas vai ser, vai ganhar 500, 50 robux, 50, tá? Mas, aí a gente, aí se vocês querem, diga de como, como conseguir ver bucks grátis, deixa aqui nos comentários, deixa o like e se inscreve, não é Daniel? Agora a gente vai cair a agência, tá bom, bora em fontes. A gente é o melhor lugar pra cair. Eu consigo Vitória Royale com uma agência? Se minha equipe for boa, né? Claro. Brincadeira, Daniel, calma. Então, galera, vamos cair aqui em agência. Eu já tô caindo com bote Eu sou. Eu sou como que eu posso dizer? Aleatória. Eu sou muito aleatória. E eu já vou nascer com uma pump azul. Melhor loot da vida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai vou morrer. Pro bot. Eu vou morrer pro bot. É. <risos> Brincadeira, né? acha que eu sou um no dia Provavelmente. De mim, você não duvida. Quer comigo, Dani? Dois cara. Cara, mocinho. cara vai morrer. Uhul! Eu disse e cumpri. Obrigado pela força. Você não ajuda em nada, mas tudo bem. Finge que ajudou. Sobe, Dani. Só sobe. Sobe aqui, vem. Ai, achei a melhor coisa do mundo que poderia vir pra mim. Ah, tá dura. Bora vir aqui, arrumar nosso inventário. Realmente a gente tá muito, mas é muito ruim de root. Bora vir aqui, quebrar a parede. Citeco. Vamos destruir. E eu tô sem bala de tudo. Bora, quebra, quebra. Quebra, quebra. Ah, esquece E aí, socorro. Não posso. Quer ajuda? Pode matar. De nada! Sai do, meio, sai do meio, sai do meio! Dani, tem bala de 12? O de M4? Tem bala de 12 ou de M4? Pega aqui! Ai! Eu só tinha essa, Daniel. Vem cá, vem. As outras tá tudo sem bala, Daniel. Você vai ler... Hã? Pega aqui isso daqui, ó. Ah. Nossa, pelo amor de Deus. Agora... Licença... Ó. Pega os negócios Ei Eu tô sem bala Completamente, de nada sem bala Salvei a sua vida Ai Tem cara aqui Cara não, bote Bot. é a... Volta Volta, volta Licencinha, tô passando. Ai, peguei minha arma. Peraí, deixa eu me rilar aqui. Peraí, assim, assim ninguém nos pega. Ei, não lutia é tudo, não, né? Deixa pra mim, querido. Tem bala de 12? Deixa pra mim. Tá cheio de tipo Não, tô sem bala de 12. Aí, agora eu tô com guarda-chuva. Uhul! Guarda-chuva é meu. Esse guarda-chuva? É, não, me dá, por favor. Eu sei usar. Eu sei é usar. Você sabe pra que ele serve? Dani, clica o botão do ladinho, né, querida? Clica o botão de ladinho e deixa clicar do botão. Ah, esquece, você já vazou. Hum, tô levando de atadura. Tá bom, calma aí, eu tô indo com a minha arma. Morreu? ai bala bala bala bala bala bala bala bala bala de 12. bala de 12! tá bom aí então pessoal a gente já vai já estamos tá aqui muito ruim de loot mas segue a vida bora continuar nega né, Daniel bora não querido tô com mais chulos que você Vamos vir aqui pegar as balas de tudo que é coisa. Ah, Scar! Dani, você consegue levar a tá atadura? Ah, ai meu Deus, essa coisa. Ah, Bão no meio. Tá, veio a pior coisa que poderia vir na vida. E morra, Uhul! morra Morra, sair daqui. morra! T peraí, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Dani, pegou, tomou aquele... Ah, tudo bem, a gente, eu pego, eu tenho um outro helicóptero. Peraí, eu não tenho outro helicóptero. aí Pera aí, pera Pierre, Daniel. Tem a car, mano. Dani, você tem... Você tem... quer minigun? Não, não, não mini é, porque é da hora a minha arma. Vem cá! Sei lá. Dani! Olha que legal isso daqui, ó. Vou te mostrar, ó. Vera, deixa eu te mostrar. Peraí, agora vai, agora vai. Deixa eu, deixa eu te mostrar. Entra. Olha aqui o jeito que eu vou. Ai, que bosta. Peraí, aqui ó. Uhul! Da hora, né? Tá bom, tô indo. Segue ele! Ali, ali, ali! Nossa, tô muito ruim de mira. Dani, ali, ali, ali! Tem com você? Tô indo te salvar. Mó top esse negócio! Boa, Dani, vem cá, quer usar pad? Quer usar pad? Bora usar pad, Daniel. Bora que usar pads. Ai, não, tô de boa de noite. Tô de boas. Tá, bemzinho. Tem um cara de, avi de avião, olha. Helicóptero? É. Bom, bom. Dani, atira aqui atira aqui. Como você estiver parado na terra, você atira no. Tira lá, tira lá. Tá difícil acertar os caras. Usa turbo vai, vai. Você não sabe dirigir. É, pode ser. Eu consigo. Não, vai demorar. Vai é mais fácil a é. Quem disse? E agora eles estão de minigun? Vou morrer pra minigun Eu que matei todo mundo, pai, até agora Toma! <risos> Acertei 20 Bora, querido. Dani vai vai pra coisa? Nossa. Nossa. Dani vai pro negócio. Mateu, cara? De nada. Eu matei uma equipe dele. Serve sim. Nope. Ali ó cara. Obrigado. Só para te avisar eu fiz cinco kills. Não tem, não tem. Com mais quase foi na cabeça. Ah, meu pai amado, só tiro de pé. Nossa. Tô indo. Ai. Usa o que te mete, Dani. Isso, me deixa aqui fora. Peraí, eu vou segurar aqui. Cadê os caras? Já tá. Peraí, tá recarregando. Cadê? Onde que tá, Dani? Marca. Ah, tá. <risos> Na verdade, eu tô com 6 e você tá com 5. 11. Espera aí. Pronto. Ei! Devolve a bala de amortecimento. Você usa ela pra cair do pinhasco, Daniel. Daniel. Quer usar jump? Não, Se quiser, me avisa. Isso, me deixa aqui fora. Nossa, gastou tanto material pra nada, né, galera? Tá pega. <risos> Eu também atirei se querer. Os caras estão por ali. Ali, ó, falei! Morreu. Mas é claro. É helicóptero mesmo. O ruim do helicóptero é que ele não atira. Não, o helicóptero caga. Claro que o helicóptero voa, né, Dani? Então, onde eles estão comigo. Vem querido! Eu acho que eles estão naquele morro. Tudinho! A o não precisa. Eu sei, mas ela não precisa recarregar. Isso! Ah, acho que eu vou pôr tudo pra tá, pica pra ti. Destrói o helicóptero logo, Daniel. Tá pega! Tá caindo aí! Quase! Eu vou acertar ele no ar. Onde? Marca. Quase! Oxi. Ah, vou usar Scar. Cadê? Eu perdi ele. Dani, bora, bora. Você tá Você tá atrás de mim. Quer é Shieldinho? Hein? Hein? Eu também não. Eu também tô perguntando isso pra você. Fica aí. Eu vou dividir. Vou dividir. <risos> tá bem certo. Minha fala: Só mais, três, cara. mais três ou quatro? É dois, três. Agora é dois. Dois. Três. Dois, dois. Ah, tá. É dois mesmo. Ih, morreu. Dane atrás, atrás. Morreu. Um. Cadê o cara? Tá aqui nessa moita. Tá não. Tá se escondendo Achei. onde? Cadê? Achei oi. Toma, uhul! Ganhamos, pessoal! Aqui, uhul! Ganhamos, levamos a vitória pra casa. Gê, gê, gê, gê, gê, gê, gê, gê, gê, gê, gê. Uhum, ganhamos! Então pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!